Como funciona o formato de anúncio que a gente pratica aqui? É, então, parte da publicação na página, né? Então, nós fizemos a publicação do anúncio na página do, do manchete. E a partir dessa publicação, é, é, nós criamos os anúncios. E aí, aqui estão os anúncios pelo gerenciador de anúncios. Tá? Então, aqui é o anúncio, é a campanha a, que a gente criou, a campanha única, né? Se você ver aqui no final, ó... Ele já está com 29 cliques únicos, que são os cliques que as pessoas é, estão dando naquele link que manda direto para o WhatsApp. Tá? No total, nós já tivemos 2.249 pessoas alcançadas. A campanha entrou no ar ontem. tá? Mas é, aqui é o conjunto de anúncios, são os públicos específicos que, a gente, que nós estamos anunciando. Então para todas as pessoas que viram os vídeos, vídeos anteriores da LBX publicado aqui. E eu estou com um público também é, de um outro cliente que está performando bem para vocês. Né? E a gente está fazendo o teste de outros públicos para vocês. Óbvio que a gente nunca usa do mesmo segmento. Até porque vocês são é, exclusivos no segmento com a gente. Aí aqui os anúncios. Né? E aqui eu consigo também te mostrar os locais onde o teu anúncio está rodando, tá? Ele não fica só lá na página, não... a página é só a publicação orgânica que a gente faz. O que importa é isso daqui, ó. Então eu vou entrar aqui e vou mostrar para você onde... quais são as variações é... em que esse anúncio está rodando. Então aqui são todos os locais onde o seu anúncio aparece, ó. Feeds de vídeo do Facebook... No marketplace do Facebook, aqueles locais onde as pessoas vendem as coisas, né? No, nos histories do Facebook, então aparece nos histories das pessoas pelo Facebook, aí ele clica aqui, ó, saiba mais, ou arrasta pra cima, cai no WhatsApp. É, resultados de pesquisa, então se alguém pesquisar lá por é, apartamento, por casa, por qualquer coisa que esteja relacionado ao, ao que a gente colocou como palavras-chave aqui dessa publicação, é provável que apareça o seu anúncio. No feed do Instagram, aparecemos também. Aparecemos no history do Instagram, no explorar do Instagram, que é tipo pesquisar do Facebook. Nativo, banner e, é, e interstical. O que, que é? Aqui no, em artigos, né nós aparecemos em artigos parceiros. É, também sites, parceiros. Aqui em vídeo stream é, alguém estiver fazendo algum ao vivo, né? Aparece o teu vídeo no meio do ao vivo. Então as pessoas que fazem ao vivo de forma monetizada, de determinado momento, entra o teu anúncio no meio do ao vivo. É, aqui aparecemos no, no, também em artigos, tá? Artigos e sites de parceiros do, do Facebook. É, Isso do Messenger, então é, a pessoa tá entrando no Messenger e de repente aparece é, o, teu, o, teu, o teu anúncio é, no Messenger do Facebook, tá? No Feed do Facebook, aqui em outros tipos de artigos e aqui também, aqui é os artigos dos parceiros do Facebook, aqui do Instagram, né? E aqui também é vídeo stream, que também é a mesma coisa que o, nos ao vivos aqui do, do, do Instagram. Então, a pessoa está assistindo algum ao vivo lá no, no Facebook, e se essa pessoa que está fazendo ao vivo monetiza a página, né de repente o anúncio aparece. Então, aqui são praticamente 14 locais de anúncio que, o teu, que a tua propaganda está aparecendo, né? dentro da plataforma do Facebook e do Instagram. Então, aparece Facebook, Instagram... Messenger e também em sites, é, artigos, é, sites e artigos parceiros, né? De, de blogs e assim por diante. Ele aparece no meio, numa página que não tem nada a ver com o Facebook, aparece o teu anúncio lá, tá bom? E como que funciona? Quanto mais valor a gente consegue investir, mais eu consigo maximizar. Eu, por exemplo, não consigo testar mais público do que esse, porque se eu for duplicar o público aqui, ó, Vamos supor que eu vou duplicar o público, eu quero achar outras pessoas, às vezes por interesse ou por públicos personalizados que nós já temos aqui é, é, dos, de clientes, né? Eu não consigo porque ele me disse que eu preciso de R$25,90 por dia. Eu já estou utilizando a verba de R$22,90 por dia, né? Por 10 dias eh, vão dar R$220,00, tá? Tá? E a verba que a gente tem é 200 reais, então eu fico, a, a gente trabalha em cima do limite. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se quiser fazer um upgrade na, na campanha também é possível. Colocar mais, mais recurso, consigo aumentar o tipo de público. É possível a gente mudar o formato do anúncio. Porque quais são as possibilidades de teste, né? É, Para cada campanha, a gente, aqui no caso a gente está trabalhando com um, um. É um, cinco, se não me engano, um, quatro. No, no formato de 141, um, um, Que é uma campanha para quatro conjuntos de anúncios, que são quatro tipos de públicos diferentes. E para um anúncio só. Né? Para cada campanha dessa daqui, ó, tem um mesmo vídeo que está rodando. Tá? Então o que, que eu posso testar de diferente com mais verba? Eu posso aumentar o número de, de públicos aqui. Então, eu posso fazer um geralzão só para a Rolândia. Posso segmentar um público e colocar, colocar lá só as pessoas que moram em determinado bairro é, e assim por diante. Então, tem inúmeras variações de público que a gente pode testar. E posso também testar mais dois, dois três formatos de edição diferente do vídeo que nós fizemos com textos diferentes, que, a gente, que são as copies, né? Que é esse texto aqui, ó. Então, quando a gente varia também o texto e o anúncio, né? o texto e o, e, o, e o criativo, né? Que é, no conjunto chama, a gente chama de anúncio. Quando varia o anúncio, ele também pode, pode dar a possibilidade de mais retorno. E qual que é a lógica aqui, né? O que eu tô percebendo até agora é que o que está performando melhor entre os conjuntos de anúncio, ó, é esse conjunto de anúncio aqui, ó. Entre as pessoas que já assistiram algum vídeo da LBX, pelo menos 10 segundos, de algum dos vídeos que nós já fizemos para vocês, entre lives e anúncios. porque Eles estão tendo mais cliques, estão tendo mais reprodução do vídeo, pelo menos 25% do vídeo, a pessoa está assistindo. né é, Aqui é que assistiu 95% do vídeo, praticamente o vídeo inteiro. É o maior número de pessoas e também cliques de saída, também é o maior número de cliques de saída. 14 pessoas clicaram para ir direto para o WhatsApp da, da, da empresa. aí, Então, a possibilidade de que esse público performe melhor. A tendência é que eu pause esses outros, até hoje no final do dia, se continuar performando melhor, pause esses outros para investir a maior parte da verba nesse aqui de baixo, porque é o que tende a performar melhor. Então, tende a maximizar melhor o, o recurso que a gente está investindo. Beleza? Então... Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!